Oi! Hoje a gente está aqui na Casa Rock, no barracão da Casa Rock, onde a gente faz tudo e distribui para o Brasil todo. Mas eu já postei o vídeo de como fazer esse produto aqui. Esse colchãozão aqui, ele é com essa capa de plástico em cima e embaixo é uma capinha de tecido. Se você não viu, vou deixar aqui embaixo o link na descrição ou o card aqui em cima para você já. Ficar de olho e saber como faz tudo no seu KitBurz Hoje a gente vai fazer então este trocador Que é o trocador que todo mundo gosta e todo mundo quer saber como faz É o trocador americano Opa, trocador americano <risos> Trocador americano a gente vai fazer um outro dia Esse aqui é o trocador tradicional, que é o, o brasileiro Que é o que normalmente eu uso aqui E ele é essa base reta Essa espuma você encontra no site da Casa Rock Para comprar se você quiser Como você pode ver tem bastante produto aqui para vender para vocês e aqui eu já tenho ele, ele cortadinho aqui na medida que eu preciso, que é para essa cliente, que é uma medida especial que ela pediu para fazer. Então aqui eu já, eu já cortei já, e já costurei uh, uma parte já desse trocador, porque ele tem uma medida diferente. Ele é de 66cm por 57 e 5cm de espessura. Então eu já fiz o corte aqui das partinhas que vão, que vão compor esse trocador, que é a parte que é colorida. A parte de baixo e um zíper é a coisa mais simples da vida. Isso aqui você consegue fazer e consegue ganhar muito dinheiro com isso. Bora pra máquina pra vocês entenderem. Primeira coisa: quando eu vou costurar, parte que é colorida que eu quero que fique pra fora, eu vou deixar sempre para cima e vou juntar já com a minha parte branca que é a que vai ficar pra baixo. Eu sempre coloca um branco ou uma cor lisa. Então eu só arrumo ele assim, mais ou menos, antes de ir pra máquina. Pego o zíper na medida já, que a gente já tem ele cortadinho Esse zíper tem 57cm e ele já tá passado Mas se você não sabe passar zíper, vou deixar o card aqui também De como que você pode passar zíper e usar o pezinho de zíper também Hoje eu tô usando um pezinho só pra fazer tudo Porque é o que eu sei, eu sei fazer mais rápido e tudo mais Eu já consigo trabalhar com esse pezinho na máquina industrial Mas se você quiser, eu faço um vídeo também sobre somente pezinhos Deixa aí nos comentários aí se você quiser um vídeo só sobre isso Aqui na máquina, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar justamente o zíper. Então, uh, com o pezinho que eu estou utilizando, que é esse pezinho aqui, que ele é bem fininho, ele é, tem acho que meio centímetro de espessura, e quando você costura, você costura no meio, ele fica aí uns dois milímetros de costura, bem pertinho. Então é bem bom, eu gosto bastante dele. Então eu vou colocar esse zíper, ele vai ficar na lateral. Aí eu meço sempre para ver aonde que vai ser o zíper, porque às vezes a gente começa costurando já e acaba dando errado então aqui nesse caso o zíper vai ficar aqui assim. primeiro eu vou fazer a parte de baixo então essa aqui eu posso dobrar pra fora e deixar aqui e é só aplicar o zíper, se você não sabe aplicar o zíper, de novo vou deixar o card só pra quem não sabe aplicar o zíper fazer o zíper bonitinho e aprender como que faz essa parte Instalado certinho, bonitinho, coisa mais rápida da vida. Você simplesmente agora vai fechar as laterais. Então eu coloco aqui, acerto as pontas. E a coisa mais importante: em cima de zíper, você dá um, eu dou uns três retrocessos para ele não abrir ali, porque a coisa mais chata da vida é zíper estourando para tudo que é lado. E aqui tá a costura já, ó. ele fica costuradinho dos dois lados aqui. E aí o que, que acontece? Se você tiver overlock, eu estiver fazendo para você, não precisa passar no overlock. Agora se você tiver overlock, pode passar no overlock para você deixar o acabamento legal para seu cliente. Ou então se você tiver uma máquina interlock, que é overlock com um ponto reto, você pode passar direto no interlock e aí você já vai ter esse ponto e o ponto do overlock. Eu vou passar no overlock para ficar um, um acabamento bem bonitinho porque a minha não tem esse segundo ponto então eu passo na reta e depois no overlock mesmo saí ali da máquina do overlock e agora tem aqui o acabamento que a gente queria na overlock ela sai assim ó então a gente faz aqui primeiro essa costura reta que é a da, da máquina reta e depois a é do overlock se não tiver uma, uma overlock também tem alguns pezinhos que você pode comprar para fazer na reta também Aí aqui simplesmente pra você colocar, e eu quero gravar esse vídeo pra você entender que espuma você pode amassar, espuma é pra isso. Então, tipo assim, a espuma vai chegar pra você, toda amassada, paciência, ela vai voltar, ela é feita pra isso. Então, pra colocar ali, dobra a espuma mesmo, pode dobrar à vontade e colocar aqui a nossa capinha aqui. Vai vestir como se fosse um saquinho aqui, ó. Pode vestir normal dobra, maceta, o importante da espuma é os cantos estão certos, você vai olhar aqui ó, tá vendo quando eu tô colocando a mão lá dentro né pode pôr a mão lá dentro, pode colocar certinho no canto. se o canto não tiver certo, vai ficar assim ó Parece uma gangorra não tá certo, você vai fechar e vai ficar nossa, não cabe, não, na verdade é porque você não arrumou ó se você arrumar certinho deixar meio com meio aqui ó essa parte é um pouquinho trabalhosa, mas é isso que dá o acabamento final do seu produto e deixa ele perfeito e maravilhoso. Aqui ele tá, tá quase certo já, mas ainda pra arrumar eu posso fazer isso aqui. Ó. ó, fiz isso, ficou certinho já no meio. Ó, ficou certinho. Então aqui o produto tá ok, certinho já. Esses pontinhos aqui você pega e só coloca o dedo e coloca pra dentro. Mesma coisa que eu expliquei quando eu fiz o, a, o colchão pra dormir. É só colocar pra dentro, ó. Principalmente essa parte do zíper, porque ela talvez machuca, né? Então você pega o zíper e pode colocar bem pra dentro lá, ó. Coloca bem pra dentro aqui também. O começo e o final do zíper, pode... Pode fazer também na máquina essa parte, mas eu, eu não recomendo, porque você pode usar essa capa para outras coisas depois, se você quiser, para travesseiro. Se você fizer isso na máquina, você vai acabar inutilizando a capa para outros usos. Tá aqui o nosso trocador. Aqui ainda vai uma capa de plástico por cima dele, mas essa capa de plástico eu não vou fazer nesse vídeo, porque eu já fiz em outro vídeo, então se você quiser ver, dá uma olhada na nossa playlist. E se você quiser mais vídeos como esse, curte aí o nosso canal e esse vídeo, para que você tenha acesso a todas as nossas os nossos lançamentos, os nossos vídeos que a gente vai mandando aí conforme vai passando o tempo. Faz um tempo que a gente não manda mais, eu tô mandando agora, eu prometo que vou mandar mais. Se sobrou alguma dúvida, manda nos comentários. E, de novo, nas redes sociais, a gente tá por aí em todos os lugares. Então, segue a gente em todos os lugares, na rede vizinha. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!